Let's go! the go!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 Vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida Eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da plateia E hoje vai ter ganhando ao vivo É o um motivo, engraçado assim Sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga É arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota Porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta Minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia E agora você fica nas ideias você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia Nessa porra aqui é self-service E vocês estão tá sentindo o gosto de ideia me responde a colmeia, tá entendendo pra mim você fraco? Porque agora eu te bato no gancho, o gordinho ficou em pedaço Realmente, é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada, e o brado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar ah, a sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora cê vai ficar no asfalto Faço assim, se repete, só que cê se compromete Ai quem der uma selfie serviço pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado, meu parceiro, que agora já que já tá fluindo Ai, quem se a é self-service, mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs É só com que você vai ganhar de mim mesmo se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você e você era inteligente Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes a é feito por transplantar, melhor interesse Germanicaас, shake it all right Ninguém quer te Scotman tanta que 不然早